essa praça aqui, a praça Carlos Pacheco, né? É. Conversando com o senhor Cabeça Branca. É. Cabeça Branca. É. Como é que é o nome do senhor? Luiz. Luiz de? Luiz de Santos. Do Santos? É. Ô, oh, senhor Luiz, o senhor é mineiro. Aham. Uh -huh. Capitinga. Quem são os irmãos do senhor? É o José do Santos, é os... Irmãs. Irmã Paulina. Mais quem? Ah, e tem a, a Paulina a Silva. A Silvinha. Silvinha? É. E mais quem? Tem mais. É, Cido, a Bete, só que essa é, irmã, é Irmão de. Irmã? De, é, é é, de criação. A Bete e. A E a. Cido. Entendeu? É a filha do Zeleirante, tá que é o Tenor. Antenor Baixado. Antenor Ricardo Faleiros. É. O senhor, Capitiga, o pai do senhor, como que chamava? Gerardo Santos. E a mãe? Manuela Cândido de Jesus. Manuela. O, o, o... o Santo também, né? Mas depois mudou o nome. O senhor casou lá, em Capitiga? É, é, não, aqui, aqui em Franca. Por quê? O senhor chegou em Franca, o senhor tinha quantos anos? Quando o senhor veio? Ah, quando eu saí de lá, eu tava com. 16. O senhor veio junto com os pais? vim. O pai, assim, já era padrasto. Padrasto? Mãe e padrasto. É. Porque o pai mesmo tinha morrido. Hoje está com 50 anos, quase. 50, mais de 50. O pai do senhor. É. Então o senhor tem... E o meu padrasto trabalhou com o muito tempo, muitos anos. O senhor sabe da... Essa redeiria, né? É. Da... é. Então o senhor conheceu o Suélio Ferreira lá? Hélio Ferreira, sim. É, foi vice-prefeito lá. Vice quando o Sr. antenor era prefeito, né? Prefeito, foi era. Foi um prefeito. tempo bom, né? Foi um tempo bom. Né? Na Capitinha. É. Ali morreu o Hélio da também. O é. senhor Antônio Vieira? Antônio é, Vieira. É não vivo não ainda? Não tempo. Não, há muitos anos que eu não vejo ele, nem sei. O senhor veio de lá, você estava tá com 17 anos? É, 16, 17, 17. O senhor veio junto com o seu o padraço do veio. senhor? Minha mãe e o padraço. E, e, e, e quantos meninos, ah, Além do senhor? É, é, é, eu assim, do, do irmão? É. Ah, irmão é. 5, 7, 8 irmãos. Mas 3 é, é. criação. Criação. Um morreu um é aqui, aqui na calda mangueira aqui, ó. Pede que é posto que os meninos adoram. Oh, é. Que bom conversar com Pistinha o senhor. Eu Faz tempo que eu não vou lá. É. O senhor morou na roça ali ou não? Morei em morei em roça. Fazenda? É. Aqui é a fazenda do. do chama aquele nome lá. Barra da Lonta lá. lá Rosa. Lá Rosa. Ali tinha criação de. de, Sim, de... Búfalo. Búfalo. O burro animal, tinha muito burrinho lá, o jeguinho. O jegue? Tinha muito. É, porque você fazendo o jegue, você estava fazendo, era burro, né? É, burro. E usava muito, né? Usava muito. Usava muito. Até na olaria, né? Olaria. Olaria era o burro que tocava, é, puxava aquela... É, até, até quem... quem era... O Zé Ribeiro, se eu falar. O Zé Ribeiro. Zé Ribeiro, é Zé Ribeiro mesmo. Casou e foi pra lá, só saiu depois de velho, hein? Depois de velho. É, com vinte e um filho, parece. Puxa! É, tudo tudo é. em um lugar só. O senhor Antenor, a mãe dele casou com, com o pai dele, uhum. que já tinha seis uhum. filhos. Ixi. eu acho que é. eu não lembro muito não. Antenor, né? É. E a mãe dele já tinha seis filhos também, Ixi. que eram viúvos, é. né? E ele falou assim, ó, eu tenho só dois irmãos, mais um irmão, mas eu tenho é, eu tenho 14 irmãos, Aí, ó. Nós são 14, seis de um, dois casamentos com o viúvo com a viúva, uh -huh. e cada um já tinha seis filhos. É verdade. É, Mundo, né? Eu sou o sou Luiz, o pessoal não tinha muita dificuldade em adotar a criança, não, Na né? Na época, não. não tinha. Não. Porque a criança, o pessoal não tinha recurso também? Não tinha. Não tinha. Aonde era, chegavam? Era assim, uma pobreza, nada, né? Muita pobreza, né? E aqui em Franco, o senhor trabalhou com o quê? Padaria. Padeiro? Ah, por isso que a cabeça do senhor Eu ficou branca. Ficou branca. Eu só lembro... Antônio metro irmão do Hélio. O Hélio Ferreira? O Hélio o o Martins, dono da padaria, Capitinho. Dono da padaria. Ah, eu sei o né? Então, O irmão dele Antônio, Antônio Martins também. Ele foi dono do Pão Gostoso aqui, ó, na época. Você lembra do Pão Gostoso? Não. Pão gostoso. Ele era sócio do São Antônio. Ele morreu aqui, ó. E o senhor trabalha na, na padaria, faz pão, bolo, como é bolo, que é? Bolo, tudo. Eu parei. Né? O senhor trabalhou quanto tempo? Ah, trabalhei até os 65 anos. Mas e, anos. e o senhor começou na padaria com quantos anos o senhor tinha? Ah, né? tem 16. 16 Não, anos? Menos. Eu tinha 3, 12 para 13 anos com Helio, no Capitinga. Né? Depois de lá eu vim pra cá. E aqui, logo você o senhor chegou e começou na, na padaria? Ah, comecei porque eu tinha amigo de né, que trabalhou na padaria, irmão, trabalhava lá também, então foi fácil pra mim entrar aqui, que estava tudo aqui. Um pão gostoso. Né? Um pão gostoso. É. Há quantos anos fechou aquilo ali? Ei, rapaz, esse... então o senhor já fez muito pão pra muita já, gente. Ah, de Deus aí. De... O senhor casou aqui? Aqui. Eu fui para São Paulo, fiquei 10 anos lá. Né? Trabalhando em padaria, tá é, vendo? São Paulo é. Só que naquela época São Paulo era bom. Em 70 até 80 eu fiquei. Aí o senhor cansou... Eu, eu um mês, eu vim naquela época não tinha aquela ladroeira que tem hoje, não. É. Naquela época era mais... Tranquilo. É, eu, eu acabava o de serviço 4 horas da manhã e ia pra casa, três e meia, a mãe dava uma ia, andava as traço daqui, ah, lá no Chapanhá, assim, não tinha perigo. Hoje não pode. Dentro de São Paulo, né? É. Paulo pode, hoje... mas a pessoa corre é risco, né? Corre é risco. É. A violência... Você está fica... de gafo, você corre, você está de pé, você corre. É, a situação é, é mais difícil, né? É. Então o senhor conhece bastante da vida, né? conhece ah, é uma... Quantos filhos, senhor Luiz? Tem cinco. O nome deles? É Fabiana. É. A mais velha é Luciana. Luciana. Depois, Fabiana... Depois Elaine, depois Tatiana, depois Luiz Henrique, Eu, mas, o mais novo. É o mais Na hora que o senhor fez... o, Na hora que o senhor fez o homem, aí o senhor parou de... Quietou. Quietou. <risos> mas o senhor, o senhor buscou esse Luiz ou, ou ele veio? É ele veio. É, é. Ou o senhor queria formar o, é. um tio maior de mulher? É, Luiz. É Eu sou o Luiz, foi bom conversar com o senhor. Me fala um pouquinho. O senhor que morou ali na Capitinga, o senhor lembra de... Você senhor, o senhor estudou ali, escola, no grupo? Ah, estudei pouco. Do... Até o segundo ano e... E quem é que era professor do senhor lá na época? Fumim, eu me lembro, da Inácia. Inácia ah. de quê? Ah, não lembro mais. Sei que ela era, ela era muito da igreja lá. Naquela época, falta o padre, ela que fazia as coisas. Que lá quando morria a gente, passava pela igreja, né? Naquela época, hoje não sei mais. Hoje que não, porque. A igreja fazia tudo, né? Ela, re... ela batizava, né? Ela batizava. O registro da do.. É. do... E falta do padre, ela, ela que fazia tudo. Pode ver quando.. Lembra do final de Iraí? Iraí, é. esse dono não é Fazendeiro. Muito é. Muito rico. Ele era muito rico, tinha fazenda, tinha posto de gasolina era dele, da rodovia. Ele. Ele. Aquele Iraí.. É, trabalhei por também, em Roça, entendeu? Em Roça. A, a Capitinga cresceu bastante, cresceu. né? O cresceu. O senhor subiu aquela Serra da Capitinga quando era cascalho? Subi. Terra, o chão era. de terra? Jogava, nós jogávamos pedra cruz para chover. Naquela <risos> época o povo era... era. O senhor lembra quando eles construíram o hospital de Capitinga? De, de não. Na época do Santenor. Não. É porque... Eu lembro mais ou menos. Do outro lado, do lado. É. A visão. É. Tinha um padre. Essa aí que é a exposição. senhor. É. Oh. Ó. Chama ela que ela é de Capitinga, não? É. Chama ela. É. é. Vem um pouquinho. Aí, ó. O é. São Luiz. Tira tira pro... tira é de Tirapuã. Ele é de Tirapuã? É da fazenda Barra Grande? Não. Tirapuã, eu estou né? contando a história do Sr. Luiz aqui, registrando. Ele é de Capitinga. É. E a senhora é de Tirapuã? Tirapuã, nasci em Tirapuã. Como é que você conheceu o Sr. Luiz? Como é que eu conheci? É. Em Franca. Ah, já vi... você já era de... morando aqui em Franca? É, mas em Franca. Eu nasci em Tirapuã, mas fui criado em Franca, na Vila Formosa. Vila Formosa. Vila Formosa é ali perto da... da... Perto da Tamarina, perto do Samelo. Samelo. É. Ali é a fábrica grande, né? É. Samelo na época. É. é grande. Como que é o nome da senhora? Ana Maria. Ana Maria. Ele falou que tem quatro filhas e um filho, o Luiz. É. Tudo bem casado, graças a Deus. E a senhora tem quantos netos? Nossa, eu não tenho nem quanto. <risos> <risos> bisneto tem quatro, né? Bisneto, fala o nome dos bisnetos da senhora. Dos bis, bis, bisnetos? É. É o.. Eu até esqueço o nome deles. Do... É os, os nomes mais recentes, né? Do bisneto é o.. Cauã. Cauã. Cauã. O Igor. E o.. da, da, da Larissa, como chama? Larissa. É. esqueci. é. Ai, meio que é nome bíblico. Eles é são evangélicos? É, evangélicos. Que igreja? Assembleia. Eu sou presbiteriano. Vocês são evangélicos também? Nós não? Não, não são não, mas nós vai, nós vai muito da igreja. Vai muito é bom. É a menina é. é da igreja, nós vai também. Então é. essa mãe do caô é dessa que o senhor está falando é. aí. Presbiteriana? Casou na... É, só que ela é lá da... ela mora em Beirão, mas é de São João do Glória. São João do Glória. Ela casou lá. E São João do Glória? João do é. Tranquilheza, aqui ah, é a área azul. É. É? É. Não, tem não, é? Papo não, mas eu não sei, eu acho que não. Não, não... acho que dá, é não, né? Acho mas que não é Acho que acho que pode. É, pode. É. pode. É, eu coloquei meu carro lá na frente, mas... Ah, se tiver, eles, eles, eles colocam a, o horário e depois nós só foi né? É. Ah, é? Não, pode ficar tranquilo. Ah, é isso é. mesmo. É. Obrigada, De nada. Aí, eu tô registrando história e eu sou pastor. É presbiteriano e eu fui vereador aqui um tempo, estive vereador, pastor Ronaldo. Eu uso cadeira de roda. O senhor ah, Luiz nem sabe. Tá. Eu fiquei, já tem 35 anos que eu uso cadeira de roda. Ah, aí eu estou lutando ainda. Hoje eu, eu gosto de fazer esses registros porque tem uma coisa boa é a família, né? É verdade. É. Mas nós moramos é. em depois, quando eu tinha minhas três filhas primeiro. Né? Que as é. mais velhas Nós moramos aqui Me fala um pouquinho da família da senhora O pai da senhora, como que chamava? Luiz G Geraldo Luiz, Sintra Sintra, e a Sua mãe? família de Sintra A minha neta assina Sintra então. Que é de, de, de Aqui desse Sintra, de Claraval Ah, ah conheço muito -me Claraval Meu irmão mora lá e Quem são os irmãos da senhora? Meu irmão é o Ademar. Alvescintra, Osmar, que é falecido, né? Que é o mais velho. A Alvescintra também? É. E o... O também, que é falecido. E mais quem? E... E o Ismar. Ismar Alvescintra. E agora o resto é tudo mulher. Minha mãe teve 13 filhos. Treze filhos? É. Mulheres? Criou uma. Não Hein? Mulheres. Mulher. Não, assim, juntando com os homens, né? É. Aí criou uma. São 14, né? Então, fala para mim o nome das mulheres, Ué. Vitalina Alves Marta, Marta Alves Esmeralda Alves Só que tem uns falecidos já. Não né? tem problema. Benice Alves Faleceu com 35 anos, foi eu, fui eu lá em Porto Alegre. Aí tem a Regina Jussara. É, muitos pedidos. Silvana, Alcintra, eu, que chamava Ana Maria. A senhora ficou simpática o seu Luiz? É por causa do pai da senhora que chamava Luiz? Não. Ele foi meu primeiro namorado, eu tinha 14 anos. Foi o primeiro e nós casamos. A senhora não tinha juízo, não? <risos> 14 anos. 14 anos. É. Nós temos mais de 50 anos de casado. É meu? Deus. Nós fez 50 anos de casado. Parabéns, viu? Eu 50 anos. Eu tô brincando. A ah, senhora conheceu o avô? Avô? Conhe é. Conheci, mas eu não lembro muito. Senão, o nome a senhora é mãe... lembra, né? É. O nome. o nome Do parque de pai. Não, não lembro. E de mãe? Da, da mãe da minha mãe, só sei que chamava Maria Luísa. Porque avó. a mãe da minha mãe quando morreu, ela ficou com 3 aninhos só. Aí depois o pai dela casou de novo, ela foi criada pela madraça, ela e os outros dois irmãos. Eu vou mexer um pouquinho mais na cabeça da senhora. Irmãos da mãe da senhora, a senhora já falou, né? Que é o cintro. É do pai que a senhora falou? Não, não. Família do, do, dos irmãos da minha mãe é a família dos Carrijo. Carrijo, é Andrades, é dos Carrijo. De, de, de Ibiraci. Ibiraci. é. É que a minha mãe morou naquela fazenda lá, Porteira da Pedra. Porteira da Pedra é Claraval. É, Claraval. É, Claraval. É, como é que chama, gente, do céu? Foi lá, é, é outra. Né? É lá em Biracim, lá naquela fazenda lá, pedra. É. Ó, é é oh, foi muito bom conversar com vocês. Então tá. Me é. fala sobre a vida. O que é a vida? O que marca? Além da chegada dos filhos, dos netos, o que marca a vida da senhora? Casamento? Ah, é bom Boa! Estou tranquilo. Estou tranquilo. Ele falou que, que, que trabalhava em padaria, ele faz pão lá na casa da senhora? Ele já trabalhava de padaria há mais de 20 anos, se senhor A saber. senhora também? É, nós tínhamos padaria ali no, no comecinho do Aeroporto 3, padaria grandona. Como que chamava? Letícia. Letícia. Letícia. Era famosa, Letícia lá. É. Era famosa. Ele ficou com esse cabelo branco? É por causa de... É de tanto eu trabalhar. De tanto tra <risos> tra trabalhar <risos> Mas graças Mexer a Deus com... hoje... Deus... É, é Aí, ó. Mas graças a Deus hoje nós estamos tá tranquilo. É, é o trigo. Ó, oh, foi um prazer muito grande. Prazer eu vou, Eu vou editar isso lá no meu canal, Memórias Sim. e Vida. Eu tenho muita gente lá no meu canal. É bom que a Bonca senhora e, eu, e o São Luiz vão descobrir e vão se inscrever no meu canal lá para dar apoio para mim. Beleza. Vocês vão querer conhecer o... O senhor Antenor Ricardo Faleiro tem muita história com a dona Aparecida. Hum. E até o enterro do seu Antenor eu tenho um vídeo lá com ah, o tá. falecimento dele. E tem mais gente de Capitiga lá, de Cássia. É, de Capitiga eu já conheço muita gente. É. Nós moramos na casa da do Candinha. Dona Candinha. A do Candinha morava perto ela. da Igreja Velha? Tinha um boteco. Tinha. Ah, é, a Verdinha. A, a, a, a perto daquela Igreja Velha. É. é porque você falou que quando casou, morou em Tirapuã. É, e depois... não, eu nasci em Tirapuã, mas em morou em Capitinga. Morou em Capitinga. Morei em Tirapuã também, mas foi pouco tempo. Pouco, pou, pou. Foi criada mesmo, foi lá na, na Vila Formosa. Na Vila Formosa. Ó, oh, foi um prazer muito grande. Deus abençoe. Deus, abençoe. Falou. Com Deus. Oh, com Deus. Quer foi poder. muito bom. Obrigado. Eu vou filmar vocês dois anos dentro, caminhando, viu? Ah. E daqui ah. uns anos, vocês vão estar usando... Vão é... estar, tá, com Aí, ó. Deus. Um abraço. Amor! Aqui em Franca, a rua, a praça, Carlos Pacheco.